O CECIV, Centro de Estudantes de Engenharia Civil, organizou o evento Proteção contra Incêndio nas Edificações, elaborando o PCCI. Como é o engenheiro civil, professor Telmo Beltrano, ensinar como funciona esse protocolo de segurança, que tem como objetivo proteger os usuários de espaços físicos coletivos. O que motivou o CECIV a realizar essa palestra abordando o tema dos planos de prevenção e proteção, proteção contra incêndios?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 para tentar poss possibilitar as melhores situações de, em risco de incêndio do, dentro de uma edificação. Qual a importância desse tema na formação dos graduandos da engenharia civil? Além da atuação da gestão de assuntos acadêmicos, nós tam temos também a participação do, da representação discente de dentro do CECIV. Uh, e nela tem se notado que é muito importante a gente começar a trazer assuntos novos e que são uh, muito atuantes dentro do ramo da engenharia civil. E devido a isso, a gente está trazendo esse assunto de PPCI visto que hoje a única disciplina que nós temos do assunto é uma cadeira letiva, não sendo parte do currículo obrigatório de um engenheiro formado pela UFrgs Qual a importância uh, para o estudante de engenharia civil, o domínio uh, de como elaborar um bom plano de prevenção, PPCI? Acontece que o curso de engenharia civil, no seu aspecto mais geral, ele é mais amplo do que os demais cursos que são mais específicos. Então ele abrange... É, praticamente todas as áreas da engenharia de certa forma. Então o engenheiro civil ele tem essa facilidade no caso de fazer um plano de proteção contra incêndio. Acontece que no curso de graduação não, é, não são abordados esses assuntos. Agora que começam a ser abordados por causa dos acontecimentos trágicos que aconteceram e acontecem ainda seguidamente, então começa -se a se dar importância para o assunto devido a o número de elevado de mortes que acontece né, e gera uma, assim, uma agonia geral. Né? Consequentemente, então agora está se dando mais importância ao conhecimento sobre proteção contra o incêndio, que de certa forma já está todo, o conhecimento já está todo especificado nas normas brasileiras, que as normas americanas de certa forma, mas não são aplicadas adequadamente. O grande problema todo não é a legislação, é o comportamento humano em toda essa questão. tá Então, hoje ainda, o, o futuro engenheiro, ele aprende por si só na pós-graduação, alguma coisa e assim por diante, mas na graduação, por enquanto, não é abordado esse assunto. Está começando alguns cursos, já aborda isso aí, tudo mais, mas as consequências das tragédias que... É, para que se dê mais importância a isso. Isso está acontecendo, mas é uma coisa sim, que acontece de uma forma mais lenta, de certa forma. Agora, não vamos aguardar uma próxima tragédia, para, ah, não, temos que fazer, temos que fazer. Isso, a legislação federal, tudo mais, aconteceu assim depois das grandes tragédias. Nós não fazemos uma situação, não vivemos uma situação de prevenir, mas apenas depois remediar o que já foi feito. É muito mais difícil. É a nossa mentalidade, assim, e isso, de certa forma, prejudica muito. A, ou seja, nossos poderes legislativos, judiciários e até executivos são muito lentos, não tem, é, não tem muita gente com condições técnicas de fazer isso aí, mas condições políticas não técnicas, quer dizer, então, a culpa toda... É nossa mesmo. Não é uma questão de dizer que a legislação está mal. Não, a legislação ela sempre está bem. O problema é que ela é mal usada. Tá? Consequentemente, vai gerar uma tragédia. Vamos aguardar que, aos poucos, as coisas vão melhorando. Mas não é tão rápida como fazer uma lei no papel e depois pedir que todo mundo obedeça. Isso é uma questão cultural. O que trouxe você uh, de volta à universidade hoje, especialmente a participar deste evento? Vim para cá para me capacitar, né? para sempre atender melhor meus clientes né, quando eu pedirem algum projeto de PPC em estabelecimentos, ou restaurante, lojas, até indústrias. Né, então é sempre bom a gente estar tá indo atrás do, da informação para fazer o um melhor projeto, apresentar o um melhor projeto para o cliente. A recente tragédia né, que nós tivemos aqui da Boate Kiss uh, impactou bastante a população gaúcha, até pela proximidade. Né? Então, uh, o senhor acredita que essa tragédia uh, tenha contribuído para uma conscientização da população em até exigir que os locais que se frequenta tenham PPCI? É, acontece que isso seria o ideal. Que fosse exigido, mas muitas vezes as pessoas vão num ambiente super lotado, sem condições técnicas de proteção, sem se dar conta disso aí. Então, isso é uma questão é, que vai gerando uma, uma conscientização ao longo do tempo. Não é uma coisa que, que vai ser assim: apoio na lei e já vai acontecer. Não, isso é uma questão cultural. Então, esse é o grande problema. Isso é uma coisa, mas sempre está melhorando mais a situação seja a proteção, as exigências tudo mais estão melhorando bastante os ambientes de, de público. Mas é uma coisa lenta, não é tão rápido como fazer uma lei e colocar no papel. Qual a importância do conhecimento e domínio de como elaborar um PPCI para o engenheiro no mercado de trabalho hoje? Bom, a importância é porque qualquer estabelecimento exige né ter um PPCI, ter é dos Bombeiros. E como tem muito pouco profissional capacitado no mercado para fazer isso, é sempre importante ter então o um conhecimento né, da, da engenharia para fazer essas esses projetos. Os alunos uh, se referiram a essa disciplina como eletiva atualmente no curso de engenharia civil e que entenderiam que seria importante torná-la obrigatória né do curso. O que você acha uh, em relação a essa abordagem? Acontece que nós temos tantas coisas importantes que deveriam ser ensinadas no curso de graduação, e cada vez a, a tendência é encurtar os cursos de graduação. Então, essa disciplina poderia ser, é, talvez, incorporada de uma forma dentro de outra disciplina e tudo mais, mas o importante, mais importante, é a conscientização do problema. Que seja abordada de uma forma, com palestras, pelo menos e conscientizar da importância do assunto, e depois cada um procurar, como está acontecendo agora, cada um procurar e aprender por si só. Né? Temos alguns cursos de pós-graduação, mas assim, de forma regular, nenhum funcionando no Brasil. Então isso é uma coisa assim cultural, que vai com o tempo acontecendo, e talvez a abordagem dentro das disciplinas que já existem, na né? engenharia, fazer, eventualmente, algum trabalho de conscientização, informação, fazer trabalhos de pesquisa para os próprios alunos fazerem tá, extra curricular e tudo mais. É uma coisa meio complicada, porque a tendência é diminuir o currículo em vez de aumentar. Então, para colocar esta área, teríamos que simplificar uma outra, para não aumentar o currículo. Hoje, cada vez fica mais restrito esse currículo. Então, é uma coisa assim muito complicada, tá? mas o importante é conscientização, principalmente. E daí os especialistas, no caso, ou seja, mais pessoas, mais profissionais que fi fiquem especialistas no assunto. Isso vai melhorar bastante, mas por enquanto é uma coisa muito incipiente ainda. Os alunos estão sentindo a necessidade de que esse tema uh, faça parte do currículo obrigatório do curso? Bom, uh, o CECIV, tanto pela representação decente quanto pela gestão de assuntos acadêmicos, ele procura trazer coisas que são necessidades hoje para um engenheiro. E hoje, no curso de Engenharia Civil da URGS, não consta no currículo obrigatório a disciplina de PPCI, sendo ela só eletiva. E nós acreditamos que, trazendo esse assunto para dentro da universidade e a notoriedade, a gente possa, de certa forma, começar a incentivar essa alteração e futuramente colocar isso de fato no currículo de Engenheiro Civil formado pela URGS.